Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Vocês acharam que esse vídeo não ia sair, né? Eu sei, eu tô atrasada. Normalmente eu faço no dia que saio, ou um dia depois. Não, como é uma tradição, estamos aqui pra falar das novidades de fevereiro de 2020. O acessório do Hailey... Gente... Ah, lembrei! Saiu acessório do Rally e saiu acessório de série, né? E daí eu tinha esquecido qual que era o acessório do Rally. Eu só lembrava do acessório da série. Eu não fiz o vídeo antes, porque eu estava na Game Jam em São Paulo. Se você não sabe disso, ou é, de onde veio, eu fiz um vídeo já, ele já, já tá aqui, ó. Clica aqui. Vamos lá, né, gente? Não vamos se enrolar, não. A gente tem série, a gente tem tabela do Rally, a gente tem adereços novos, que eu só vi um. Vamos ver primeiro o Rally. Não, a gente sempre começa pelo rali, né? Vamos ver, ver primeiros adereços do mês. Por último, a gente fala sobre a série. Vamos vir aqui no som e ver... Mas isso aqui já não tava. Tá, eu gosto disso aqui. Eu uso bastante esse daqui nos desafios. Eu, eu gosto muito desse adereço. Ai, que fofo isso! Gente, eu adorei, eu adorei. Eu gostei mesmo. Achei... Achei bem diferente. Uma câmera. Isso aqui tava no mês passado. Não, isso aqui tava no mês passado já. Ai, é lindo, não dá pra enxergar inteiro Isso aqui Esse que tava, esse aqui tá bonitinho também Uma rosa, eu sinto falta dela Como acessório pra sempre E um buquê Ok, então temos algumas coisinhas bem poucas novas Que eu adorei, inclusive Ah, isso é uma das coisas que me quita no Covid, sabe? A falta de... Ai, eles inclinaram um pouco a rosa Mas a falta de, sei lá, atenção nos detalhes, sabe? Vamos no chão No chão, o que, que a gente tem no chão? Uma mala, sério, sério, cara? Sério, e um gato só Nas costas a gente tem essa asa Que deu maior bafafá Porque essa asa, ela tava no pacote De adereços, né Num dos próprios packs aqui Que é a 2019 Fan Favorite Pack Inclusive está aqui ainda disponível E tá a asa ali Então as pessoas falaram Pô, eu paguei pra ter esse negócio exclusivo E agora todo mundo vai ter nesse mês As asas e isso aqui eu achei lindo Eu achei que eles capricharam muito nos adereços do Valentine's Day Que né? Aquele o dia dos namorados que acontece Não é bem dia dos namorados, é realmente Valentine's Day que acontece nos Estados Unidos Agora, que a gente já viu, vamos ver o Rally Eu dei uma olhada nos prêmios já Sobre essa tabela, eu detestei Eu entendi um contexto de ser tipo cartas de amor Mas parece mais um convite Meu, sei lá, tá usando coisas que eu consigo achar na internet Sabe, não é nada original Ou algo que eu olho e fique Tipo, legal, eu quero essa tabela Eu achei meio tosco, sei que eu vou enjoar De olhar pra essa tabela Vamos lá então, né, o que, que a gente tem aqui A gente tem esse acessório Que é mais ou menos um acessório africano assim Porque eles falaram que é o um mês Eu gostei, porque eu não tenho aquele outro acessório E agora o meu conceito de O Covet não vai lançar Acessórios repetidos, tá mudando Meu Deus, eu acabei de lembrar que eu não tenho um acessório de cabelo Pra desbloquear. Vamos lá então, vamos continuar aqui pros prêmios da Bolsa Grande. Sobre esse vestido, eu gostei, achei legal. Só que, meu, uma peça só, tipo... Ai meu Deus, que chato, não dá ânimo. Ai, beleza, eu vou ganhar um vestido só no valor de 17 mil. Aliás, de 20 mil, saudades, né? Aí ah, aqui, tive um déjà vu desgraçado, porque eu achei que eu já tinha visto esse colar e essa pulseira antes. Eu tenho quase certeza que eu já vi. Todas nós, né? Então eu achei chato. Vamos para a média, que aqui, a partir daqui eu não vi nada. Eu adorei esse vestido, gente. Meu, temos vestidos que é normal ter. Ai, meu Deus, que ah, a bolsa média sempre é composta mais De vestidos ou de bombers no, Nesse caso foi um suéter, né? Ah não, foi uma jaqueta. E eu não gosto muito disso Eu gosto de bolsas bem diversificadas Por isso que muitas das vezes a bolsa pequena Acaba sendo a minha favorita Aqui nós temos bolsas, ó O um macacão, um suéter, calça Camiseta, roupas feias Regata, ó, eu já ganhei um monte de coisa Que nem sabia, né? Tem bastante coisa. Olha esse poncho Que fofo. Coisas que a gente nunca vai usar Mas que são legais. Agora a a gente vai ver a série que é Mudanças do Coração. Que até agora, né? Eu só vi dois. Apareceu o Diário de uma Princesa e apareceu as Patricinhas de Beverly Hills misturado com Meninas Malvadas. Assim, você tem que fazer cinco desafios que parecem ser meio carinhos assim, pra ganhar esse acessório. Que é um acessório que eu achei muito incrível, eu adorei a ideia, o conceito. É, envolve várias culturas diferentes e é como se fosse quatro acessórios em um. O problema, gente, é que a gente não tem níveis 20 e 30 dentro. Então, se você é nível 15, se você é até o nível 42... Você só vai ter dois acessórios. A partir do 43 você tem mais um. Aí tem no 61, 76, 80, 82, 72. Eu não gostei disso de virem dois acessórios pro mesmo nível. Sinceramente eu não lembro onde isso aparece também. Normalmente são níveis Próximos, mas tipo, 82 e 82 Eu achei isso um pouco sinistro Porque eu não costumo ver Se alguém viu aí, se alguém é um nível maior E viu isso, ou eu mesmo tô me esquecendo De algo, por favor, comenta Mas enfim, eu achei sacanagem esse negócio Dos níveis, nossa gente, do 43 E do 76 é tipo, ah, você não ganhou Acessório de papa, toma esse que você pode usar Um lugar só se você for nível alto, né Eu não sei porque eles estão fazendo tantos acessórios Assim, na verdade eu sei, né eu, Meu Deus, eles estão fazendo isso pra gente esquecer do glitch da, De toda a treta do acessório muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever e de comentar o que você achou dessa tabela desse mês. Tchau!